Boa tarde, pessoal, aqui da Brasil Pieces. É Terceiro dia de obra hoje. Conseguimos instalar a geomembrana. É, deu 35 metros. 10 de comprimento, eu acho. A gente não travou a lona ainda, porque agora vai encher de água, tá? Já começou a entrar água. Aí, o que deu trabalho foi a gente acertar o nível do... do do lago que estava muito fora precisou muita sacaria para poder subir o nível do do reservatório a água já entrando agora vai levar um mês para encher nosso amigo Jorginho aí vai pegar um pouquinho de água fresquinha é isso, professor. três dias de trabalho trabalho concluído tá vendo? a altura ficou muito alta aqui ó. mas graças a Deus deu o